Fala guerreiros, eu sou o. Caraca, mano, que susto! Fala guerreiros, eu sou o Thiago Proconi. seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, já chegamos com tudo aqui, ó. já espantando tudo, hein, Thaís? Aham. Uhum. Pessoal, estamos aqui em mais uma lenda nova, fazer mais uma exploração. Olha a casa, Thaís. Sinistra, é louco, né, mano? Thiago? A história dessa casa, pessoal, que foi anos passado, é que o dono da fazenda aqui, quando a filha dele é, se casou, ele construiu essa casa para ela morar com o marido dela. Só que o marido dela era um cara meio safado. Ele foi pra cidade e acabou engravidando uma outra mulher. O que tá cheio de bicho aí dentro, cara. Caraca. Ele, ele acabou engravidando a filha de um outro fazendeiro. E esse fazendeiro veio aqui na casa e pediu pra ele assumir a filha dele. Ó, se engravidou a minha filha, você vai ter que assumir. Só que ele não queria assumir. Como ele já era casado, aí esse fazendeiro veio aqui e metralhou ele aqui. morreu aqui na frente, né, Isso que foi um escândalo, né, Tiago? Foi, prego? cara urubu, cara. que Ele tinha acabado de casar é. e isso já aconteceu. Ele acabou engravidando a filha do outro fazendeiro. E disse que veio aqui, ó, metade, ele, parece que tem a minha marca de tiro, hein? Tá isso? É isso. O sogro dele ficou... É, Diz que o sogro dele não sabia onde enfiar pra cara, né, Tiago? De tanta vergonha. Tanta vergonha. Pegou, acabou tirando a filha dele daqui e a casa ficou, galera. A casa ficou. Isso há muitos anos atrás. E até hoje a casa está aí. Quem tá tomando conta dessa casa, pelo jeito, é esses... Urubu. Urubui. Vamos ver se a gente consegue entrar nessa Vamos. casa. Pessoal, deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais exploração. Uhum. Parece mesmo que a casa tá toda furada, cara. Então. Você é doido. Vamos ver se a gente consegue entrar. Será que é abelha? Cara, eu falo pra você que eu tô com medo de entrar aí. É abelha, isso aí? Não sei. É, que que é. é? Essa que tá voando aí. Mas ela tá doidona por quê? Mano, tem um burro aí. Olha ela aí, ó. Será é não é, Vamos ver se a gente consegue entrar por lá. Porque eu tô com medo saber, cara. Eu não sei se tem entrada ali. Galera, se vocês iam falar, ah, Thiago, canabelinha. Eu tenho alergia, cara. Se picar, fica uma. Nossa Senhora, manincha, menino, que você nem tem ideia. Não sei se tem outra entrada ali, senão vai ter que enfrentar mesmo. vai Tex. Você tá louco? Tá empesteado de abelha? Gente, nós entramos entrou no meio e não enxame de... aqui se na minha cabeça não tá. Não. Não, eu tô sentindo. Não tá. Certeza? Uhum. aqui? Não, não tem. Nossa senhora, cara. Cara do céu. Será que filmou o barulho dela? Ah, mano, que Entramos merda. Entramos no véio. enxame. Galera, eu entrei no meio do enxame, cara, só vive vindo assim, ó. Cima de mim, assim, Vem quieto, pra nós escutar. Vai conseguir entrar. Calma. Aqui, ó. Urubu lá, ó. Ele que ativou ah, as abelhas. Ela tá voando aí? Tem uma aqui fora. Ó. Vamos tentar lá na frente, só dar uma olhada. É, mas caiu, me dá uma aí. mostra aqui pelo menos aqui na é janela. Ó, que ali eu não tenho a ver Galera, nem sei se está pegando ali, ó Porra, velho Bateu na sacanagem Ó o quarto trancado, mano Trancado? Trancado, o urubuzão lá, ó Ó o negócio lá, mano mas tinha que tentar entrar, pelo menos ali no primeiro cômodo, cara. Ela veio de muito longe pra conhecer não, essa lenda. É se, se ficar eu, cara, você sabe o que acontece comigo, velho? Eu? eu não sei se essa sabilha tá lá dentro, os urubu ativou. Então guardaram. fica aqui, quieto. Que eu tenho Vamos que entrar escutando. Tiago tá muito perigoso aqui. o urubu lá. Porque tá com muita coisa no chão. Ó, aqui não tem. Vem aqui e vai até ali, ó. Que daí dali dá pra você filmar. Filmar tudo, ó. Beleza? É A porta dos cômodos? Ah, tá. Pior que eu tô fitando barulho delas. Ela tá no último cômodo lá. Olha aí, galera. Hum. Elas estão aí, ó. Dá pra ver o caixa não ver ele? Não, olha o lá. Mas elas estão voando nele, Thaís. Você viu que o teto está tudo preto, Thiago? É. Cara, elas estão voando nele. Que será que ele começou a se bater? Eu não sei, não sei nem na onde Tem que... Olha o outro ali, ó. Vai até ali pra mostrar. Pega a cama vai ir filmando Sim. Olha galera, tem uma cama aqui. Ó, uns desenhos na parede. Olha aí cara, coisa sinistra. Cara, que medo de abelha, mano. Vocês não tem noção, hein, pessoal humilde, mas bem grande, né, Tiago? É, cara. Eu acho que a intenção do, do do pai dela era que eles tivessem uma família grande, né? Pra cuidar dessa fazenda. Sim. Esse é o quarto trancado, Thaís. É Não é nem empurrar com força? Não. É a cozinha ele conseguiu fumar? Fumei o assim, que, que deu. Deve ter bastante abelha aí. <risos> <risos> Mas sabe o que, que é? Desavul, elas ficam mais avursadas, mano. <risos> Foi até engraçado a gente se correndo. E ela O tá... Que vale é que nós e nós conheceu. Sim. Voltar de noite? Esquece. Impossível. Impossível, pessoal, a gente voltar de noite numa casa dessa com uma abelha do jeito que tá aqui. Impossível. Ah, pessoal, eu vou falar pra vocês, cara, eu enfrento tudo, cara. Mais bicho, assim, cara, cobra, abelha. Cara, vocês não tem noção, cara. A beira, oh, gente, e a gente picado. tá no meio... Ó, ó, oh, oh, vou rodar a câmera aqui, ó, oh, vocês não vão ver casa nenhuma perto, gente, nada. Cara, se cara. acontece alguma coisa com nós aqui, ou com o carro, vai é ficar aqui. Nem Pro... torre de telefone pega aqui. O problema é que se eu for picado, cara, essas coisas... Eu tenho alergia, velho, isso é foda, cara. É, quem não gosta de você aqui no canal vai falar isso aí, Thiago, se isso ferre, é membrana, entra lá, tá, leve ferroado. Mas não é, mano. Quem gosta da gente vai falar isso mesmo. Vocês sabem, Toma galera. cuidado. Eu, eu enfrento qualquer uma, mas, cara, é, tem coisa que não dá, mano, tem coisa que não dá. Cara, e fala pra você, a gente veio de longe pra conhecer Nossa, essa lenda aqui, sério, mano? De longe. Mas mano. graças a Deus, Thiago, a gente tem que agradecer a Deus ainda, né? igual eu falo pra você. A gente sempre tem que agradecer que nós é muito abençoado. E a gente Sim. conseguiu entrar dentro da casa. Conseguimos. E Foi que... rápido, não deu pra ver tudo, mas a gente conseguiu. Tinha um bicho atrás de você, achei que era abelha, mas era aqueles... umas borboletas. Galera... Espero que vocês deixem like, velho. Se você também falar ah, não gostei porque você não entrou, deixa de dislike aí. Mas o entrou? Mas é. Não Só não consegui mostrar, mostrar detalhe, entrar cômodo por cômodo, né? É isso aí. O importante é que nós veja, galera. Deixa o like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.